Hoje nós estamos em mais uma viagem, dessa vez para Ubatuba, que fica no litoral norte de São Paulo e tem mais de 100 praias. Tem praia para todos os gostos. Tem para quem gosta de relaxar, tem praia deserta, tem praia para surfista, tem praia agitada para badalação, tem também para você praticar vários esportes aquáticos. E uma curiosidade muito legal é que aqui passa o trópico de Capricórnio. A gente passou de carro e tinha uma placa informando isso. Que, para quem não sabe é uma das delimitações da Terra, né? Bom, então a gente vai aproveitar aqui conhecer o lugar e vamos mostrando para vocês tudo que a gente achar de legal. Música como eu falei para vocês, o Batuba tem muitas praias e cada uma delas tem sua particularidade, né? A primeira que a gente foi fica no centro, que se chama Praia do Cruzeiro. É onde se concentra o artesanato, as feiras de artesanato, o caso do artesão. E tem também um mirante, um pier e o melhor de tudo, que é um clube chamado 180 graus, que toca música eletrônica e fica bem assim, com um mirante, tem um mirante dentro dele para a praia. Então parece ser muito bom. Se der tempo eu vou lá também, à noite vou mostrar pra vocês, mas não sei se vai rolar porque tem muita coisa pra fazer por aqui. Agora eu tô no letreiro de Ubatuba, que tá ali atrás. Aqui tem vários passeios bem legais pra você fazer. Tem canoa vaiana, tem o barcoário, que é um barco com fundo de vidro, que é bem legal, dá pra você mergulhar e tirar foto lá de baixo. Mas ainda tem muita coisa pra conhecer, então eu vou correr aqui pra ver as outras praias antes que volte a chuva, porque o tempo tá meio chuvoso. E vou mostrando pra vocês tudo que for legal. Let's go! Oh, my baby. come Game stepper nature. So I'm crazy. Watch a bend that back for me. We won't stop. Got your feet both low. Bom galera, agora chegamos na praia da Enceada, que até agora foi a que eu mais gostei porque ela parece quase deserta. Olha isso, não tem quase ninguém aqui, só daquele hotel ali. E hoje é carnaval ainda, quer dizer, é quinta de carnaval. Sendo que hoje ainda é feriado para muita gente, né? E uma curiosidade bem legal é que aqui nessa praia tem uma escuna afundada, ela fundou recentemente e aí o. O esqueleto dela, né, no caso, está aqui bem no raso. Não dá pra ver de onde a gente está por causa da, da água do mar, né? Mas eu vou mostrar uma foto pra vocês. E vocês me acompanharam também em outras praias, né? Primeiro a gente foi na Praia Grande, que para quem gosta de agito, de muita oferta de, de, de roupa, de praia, de comida, de... É, enfim, atividades. Lá é o melhor lugar, porque é a praia mais famosa daqui, que vai mais gente. Depois a gente passou pela Praia das Toninhas, que é onde tem os golfinhos, né? E lá também tem Paraceia, Banana Boat. É, a água estava bem gostosa lá, tava meio quentinha. A praia não estava tão cheia também, como a praia grande, mas também não estava tão vazia quanto aqui. Então agora eu vou dar mais uma olhada em outras praias para ver qual eu vou realmente parar e passar o dia. Mas eu estou achando que vai ser essa, viu? Porque está muito gostosa. Crosswalking, cross lip-locking with you I know it, you know it, we make it walkin', cross crosswalking, lip-locking with you I know it, you know it, we make it É já é o terceiro dia de passeio aqui em Ubatuba e a gente vai conhecer umas praias e uns locais mais longe a gente começou o dia fazendo um piquenique aqui na praia de Maranduba ela é uma praia mais pro sul e tem bastante opção de esporte aquático e entretenimento, ali atrás de mim tá o Tobotion que é um um tobogã no meio do mar só que ele não funciona mais infelizmente que eu queria muito ir, mas eu já tinha visto na internet que ele tinha parado é... parece ser bem legal né mas também tem outras opções aqui, como o Disco, que é uma espécie de Banana Boat. Tem Banana Boat também, tem caiaque e tem a opção de você atravessar daqui para a Ilha de Maranduba